Thank you. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o primeiro vídeo de uma série, são 10 vídeos dos imóveis mais vistos no meu canal, que tem mais visualização. Eu fiz um, um, um feedback aqui dos 10 principais e hoje eu quero mostrar para vocês, quero compartilhar uh, o imóvel que está em décimo lugar. Ele foi gravado dia 20 de abril de 2021, foi gravado com meu telefone Galaxy Note 20 Ultra. Essa maravilhosa casa fica no condomínio Enseada aqui em Shangri-La, ela assume o décimo lugar com mais de 184 mil visualizações, pois sua posição de fundos pro lago e clube com esquina com a, a linda área verde, o seu living espaçoso, integrado com a piscina, a área gourmet, a, a decoração bem leve, bem clean, um dos condomínios mais conhecidos do litoral norte de todos os gaúchos aqui que é o Enseada, fez com que ela atingisse o décimo lugar na playlist do canal das 10 mais tops. Fique à vontade e desfrute de belas imagens desse maravilhoso imóvel.